Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a mãe de Jesus, a ti nosso povo, nosso louvor, salve a mãe de Jesus, a ti nosso povo, nosso louvor, ave cheia de graça... Ave cheia de amor, salve a Mãe de Jesus, a ti nosso povo e nosso louvor. Salve a Mãe de Jesus, a ti nosso povo e nosso louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Maria, alegre-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. aleluia.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 e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo.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 Segundo a tua palavra, e o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória ao Senhor. E assim que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje o coração de cada filho de Deus. E portanto o Filho de Maria Exulta de alegria Celebramos a solenidade da Imaculada Conceição Imaculada que quer dizer sem mancha Conceição A sua concepção como foi concebida Portanto a Imaculada Conceição É uma verdade de fé de que Maria, a mãe do Salvador, mãe de Deus feito homem, é aquela que nasceu sem a mancha do pecado. Joaquim e Ana não transmitiram a sua filha o pecado. Esse pecado que todos nós temos, e temos a tendência para ele dentro da nossa natureza ferida e decaída, já no ato da concepção de Maria, o Senhor a envolve com o Espírito Santo, que a protege de maneira que ela não seja tocada pelo pecado. E assim Maria haveria de oferecer-se pura e santa a Deus, dando a sua carne para revestir aquele que é santo. É de Maria que Jesus recebe a humanidade e portanto a carne. A carne santa de Maria é dada a seu filho Jesus Cristo, Deus encarnado. O mistério da salvação começa a se concretizar nesse momento com a concepção da Virgem Maria porque é a partir dela que o mistério de Deus também vai envolver a Jesus Cristo feito gente e por conseguinte vai envolver toda a humanidade redimida por Ele. Quando Maria ainda no seu ventre é preservada do pecado, ela é já agraciada por Deus, para que Deus se fizesse, Homem entre os homens portanto toda a humanidade passa a ser agraciada por meio de Maria acolher o mistério da Imaculada Conceição é também abrir as portas para o grande mistério da encarnação aquele que nós vamos celebrar no Natal embora nós talvez digamos de uma forma até no senso comum que o Natal é o aniversário do Senhor, nós sabemos que é muito mais do que isso, não é? É a sua encarnação, é Deus em meio a nós, Deus Emmanuel no meio de nós, Deus que existe desde todo sempre e agora vem a nós na humanidade que é abraçada e que conta com a colaboração de Maria. Irmãos e irmãs, portanto, perceber o que Deus fez em favor de Maria, agraciando-a, é perceber aquilo que Deus fez também para todas as pessoas humanas. Aquilo que Deus realiza nela vai transbordar em todos aqueles que vão se tornar os seus filhos. São duas as mulheres que nasceram sem o pecado: Eva, que representa toda a humanidade, mãe dos viventes antes do pecado, essa também nasceu sem pecado, veio experimentar o pecado depois. Quando disse sim ao pecado, portanto negando o projeto de Deus e na sua liberdade Eva, juntamente com Adão, abraçam o pecado Maria. É aquela que foi concebida também sem pecado. E na sua inteira liberdade, mesmo sendo, sendo preparada desde todo sempre no sonho de Deus, ela poderia dizer sim ou não. Mesmo sendo santíssima, pura, isso não tirava de Maria a liberdade de dar a sua resposta. E graças a esse sim livre, eis aqui é a serva do Senhor. Maria é aquela que mostra de fato o que Paulo depois diria, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se em Eva e nos degredados filhos de Eva, abunda o pecado, agora em Maria, cheia de graça, transborda a graça do Senhor. E esta graça também nos alcança. É o sim de Maria que inspira cada um de nós a dizer... O nosso sim Maria Faz parte Do sonho de Deus E ela realmente Participa Deste grande sonho Concretizando tudo aquilo que é Plano divino Com o seu envolvimento E a sua participação Ela que foi envolvida Pela sombra do Espírito Santo Também Se deixou envolver quando assumiu a Jesus Cristo inteiramente, portanto, assumiu o seu reino. Tanto é que Maria se torna nossa mãe, a mãe sem mancha. E é assim que Maria é representada, sempre associada à igreja, a igreja que é noiva do Senhor, a igreja que deve ser pura, que é sim pecadora, mas que é chamada a esta pureza, Maria é aquela que é toda de Deus, Maria é a Virgem Puríssima. Se a vida é feita de escolhas e a própria Virgem Maria foi aquela que escolheu por Deus, com toda a liberdade, também nós podemos fazer muitas escolhas a partir de hoje, mesmo Tendo sido tocados pelo pecado, mesmo carregando em nossa natureza essa inclinação para o pecado que nós muitas vezes não, não conseguimos suportar frente a tantas tentações como o próprio Paulo dizia, não é? que muitas das vezes ele era inclinado ao pecado mesmo que não quisesse dentro da sua humanidade. Às vezes faço aquilo que não quero, dizia Paulo, mas o próprio Paulo também experimentou a graça de Deus na sua fragilidade, o próprio Deus escolhe uma mulher que para tantos parecia tão frágil, mas é aquela que foi eleita desde todo o sempre para ser a virgem pura, de alma transparente, de coração aberto, a carne que depois vai dar também carne ao Senhor. Graças ao sim de Maria, graças ao sim de Jesus, somos salvos. E queremos cada vez mais caminhar para esta salvação, pedindo perdão a Deus, nos reconciliando com Ele, nos assemelhando a Maria, tendo nela a nossa intercessora, mas também vendo-a como inspiração de vida Maria, tão humana e tão repleta do divino Que a Virgem Santíssima interceda por toda a igreja Para que também possa decidir-se pelo Senhor Dizendo o seu sim a Ele Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Creio em Deus Pai Todo-Poderoso